Este aqui é o monumento mais importante da Irmandade, o nosso bicon de naderita. Tá, eu sei que não tem nem o bicon e nem a naderita, mas a gente vai trabalhar nisso hoje. Eu vou mostrar pra vocês o método insano de conseguir naderita ultra fácil. E como eu disso, vamos dar uma preenchidinha nesse bico, né? Então se ficou curioso, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final pra você entender esse método. <risos> bom dia, Mechantraff! Tudo bom? E bom dia, gente! Tudo bom com vocês? <risos> Mano, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. P Primeiro, aí, deixa eu guardar umas terras aqui. Mano, olha que engraçado que ele aqui. Eu tenho um disco chamado Gato, que é de inglês, é gato. Assim, eu acho que não é surpresa para ninguém, mas eu tenho um gato. Esse daqui, ó, o Meketreff. Mano, vamos escutar a música do Meketreff então, né? Uh, bonita. Olha ele dançando ali, ó. Pânico, pânico, pânico que assim, melhor parar, né? Porque como vocês perceberam, eu, eu, eu canto muito. Muito. Muito tempo, não muito bem, né? De qualquer forma, mano, quem curte essa música do Make Treff aí da hora, mano, já deixa o gostei para provar que gosta. Mas da música, não deu cantando, porque é né? meu Deus. Meu Deus! Oh, Make não, Marquetrefe, não, Vai, vai para lá. Boa a ah, ver é da cama tá bom bom por sinal no último vídeo para quem não tá ligado. Eu dediquei muito tempo aqui reformando todo o terreno da base. Eu tirei todos os buracos de montanha. Tirei a maioria das árvores e dei uma boa arrumada em tudo. E eu pedi para vocês comentarem ideias de melhorias para o terreno teve Sabe? Eles falaram para jogar mato aqui em tudo. Bom, eu ouvi vários comentários falando sobre fazer decoração, bancos, etc. Eu pensei no seguinte, eu quero fazer um... um, um, um eu não sei o nome disso aqui, mas... Um arco aqui com um telhadinho, uma parte para todo mundo admirar a vista. Vários caminhos, várias plantações, várias flores, várias coisas bonitas. Mas isso é com o tempo. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte. Como eu vou sair pro Nether explorar, eu preciso guardar os meus itens mais valiosos de forma escondida e segura. Na realidade, é... Eu já guardei. Eu coloquei aqui a minha bigorna e nessa fornalha eu coloquei minha mesa de encantamentos. Agora, Mequetref. Vamos, vamos levantar e vamos mimir. Porque se o Mequetref dormir comigo, tem chance dele me dar muito um em especial. Vamos ver. Um pé de coelho, obrigado, obrigado, meio que drive, Fiquei fofinho, eu vou levar comigo. Agora, vamos atravessar o lago, que eu preciso falar com o Delete sobre uma coisinha. E mano do céu, olha o que aconteceu com a base do Delete, mano. Meu, Deus. ah tá, aqui, ó, tá vendo esses par de fornalha aqui? Eu acho que ele tirou o teto para fazer fornalha. Enfim, ó, ele tá ali, ó, vamos assustar ele, vamos assustar ele. Calma, deixa ele pescando ali, Deixa ele. Quem tá pescando? Quem pesca, né? É o velho. Calma, calma, calma. Hum, aí. É que aí também! Vai plantar os peixes aí. E aí, de boa, Dalet? De boa, né? Não tem nem esse cara pra subir aqui ali, gente. Não tem volta o negócio aqui. Ah, cara tem que vir aqui. Quem que, que você me assustou, ordinário? Queria falar com você, Dalet. <risos> Você tá bem? Como que você tá? O que, que você quer? Eu tava pescando, tava precisando de comida. Ah, percebi, né? Usou até seu teto pra fazer fornalha? Não, isso aqui não foi eu que peguei o teto, não. Foi o larápio do Feto que roubou meu, meu teto, velho. Meu. Poxa, povo. Por quê? Porque você me dedurou, LG. Quando? Você falou pro Feto que eu tinha portal do Nether, Ele veio aqui e roubou meu portal e meu, meu teado. Ah, falei, mas você não falou que tinha licença pra fazer o portal? Eu tinha, eu achei que a licença englobava eu ter um portal na minha casa. Ah, eu não englobava? Não, aparentemente tem que usar o portal dele. Ah. Mas não era só ele quebrar o portal? Porque ele pegou seu telhado? Porque o Fento é um larápio, Vai ter volta isso aí. Vai ter volta. caralho doido, né? Ô, oh, mas mudando de assunto, é. Por acaso você tem ouro para emprestar? Ouro? Tem aqui, ó. Tem mesmo? Não, não, não. Ouro, ouro, ouro, barra. É que eu vou pro Nether, eu precisava de uma botinha, né? Para não, não correr perigo. Cara, você é, tá ligado que tudo nesse servidor aqui, a gente. Nada de graça, né, gente Sim, sim, concordo. Você precisa de quantos ouro? Quatro barras. Eu te dou as quatro barras se você dá um fim nessas lyamas. Não, não. Vamos dizer o seguinte, ó. Você <risos> <cê risos> me dá quatro barras e eu te dou um item de ouro que você não tem. No seu inventário. Mas eu, eu não quis dizer para você matar as nenhum, é pra você só levar elas pro outro canto. Meu então, que eu não tenho laço. Eu acho que eu tenho. Eu devo ter aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Tá, tá, tá, pera aí, quer saber? Delete, eu tenho uma ideia. Eu Vou, eu vou tirar elas pra você, tá bom? Já que você. Que... Aqui o laço aqui, ó. Só abre a passagem e eu te dou o ouro. Tô, tô tirando elas aqui, ó. Já. Primeira já foi. Não passa, ela, as cabeça dela é muito grande, velho. Tá, tá parçando aqui, ó. Segunda já foi. Só clicar aqui, todas vai seguir uma, né? Vai ficar tipo, carreirinha. Uma segue a outra? Sim, tem mais. Querendo, aqui? Ah, elas seguem! Ó, oh, que legal, que legal, que legal, dá licença. Leilete, vem, Lete, vem! Tá matando aqui, hoje Ô, oh, foi sem querer, foi sem querer! <risos> Aí, ó, foi, foi. Ó, Delete, ó, já tirei aí, ó. Minha parte. Tô a sua porta. Então toma aqui, você precisa de quantos? Quatro? Quatro barrinhas já servem, só pra fazer uma bota. Vê se tem quatro aí. Tem três. Dá mais um. Tem quatro. Eu vou usar sua bancada, tá bom? Beleza, deixa eu colocar a porta aqui, senão elas vão invadir minha casa de novo. Como que elas foram parar aí? Invadiram. vazando do domicílio. Ah, tá bom então. Bom, Delete, eu vou lá pro Nether, então. Vejo você depois, mano. Valeu pela ajuda, cara. Tamo juntasso. Traz sua nedrita de lembrança pra mim? Ah, não quer um bico para complementar, não? Já que tá fácil. Ah, eu queria, velho e entrando no Nether, eu me deparei com uma coisa muito estranha Tinha dois banners na entrada Um verde e um vermelho O Tuguin se aliou ao Knight? Bom, de qualquer forma, agora a gente tem um objetivo fácil Minerar ouros a gente precisa de só 9 packs de ouro Não é tanta coisa assim, né? Porque ouro é bem fácil Ainda mais porque agora no Nether tem vários minérios Como quartzo, ouro e até a netherita Quando eu comecei a jogar, só tinha quartzo Então, nossa, melhorou bastante, né? Aliás, você joga desde essa época Ou você começou a jogar agora que tem tudo? Comenta aí Enfim, ó Já tem um guest aí, já tome Agora ó, vamos continuar a minerar, né? Mano, a parte boa é que achar ouro aqui no Nether É uma coisa muito facinho e pimpa. Já tô aqui, ó, rico 1, 2, 3, 4, 5 Quase 6 packs tem mais ouro aqui? Ali, ó. Boa, seis packs. Caiu metade na lava ali? Caiu, mas tudo bem, né? Sete packs. Ô, galera, eu tô, tô em paz aqui, fechou? Tô, tô, tra tô tranquilo com todo mundo. Ah, não. Quem deixou vocês verem? Pô, vocês são muito, né? Um Drungo. Eita, o guest tava aqui e sumiu. Vocês viram? Que doideira. 8 packs. Falta só mais um tiquinho. ali ó agora sim. Ó nove packs de ouro. Agora deu bom. Agora a gente pega muitas madeiras. É, uma vai servir. Faz uma bancada de trabalho e um pack de barra de ouro. E mais duas que sobrou, né? Tchau. Agora entra a parte mais importante do nosso plano. Voltar para lá e atrair vários amiguinhos daquele ali que estava me atacando. Tá. Aqui parece um local bom. Isso. Perfeito. Bom. Cai lá, cadê seu amigo? Aqui, ó, amigo, amigo, aqui Or, or, aqui, or Perdeu Aqui, or, perdeu Ali, or Tá, temos dois Ó, tem outro aqui, ó, amigão Ó, or Tá, eu não o que eles fazem trocas e a gente espera vir o item que eu tanto quero. Ó, esse aqui veio. Eita, eu peguei algum item aqui. Ó, deixa eu ver o que tem ali tanto. Era lá do fim, flash espectral, quartzo, fazer um túnelzinho aqui em volta deles, porque eu não consigo ter acesso a tudo. Fazer um buraco ali para jogar o que eu não quero. Não, não, não, não, não. Opa, opa, aqui, boa. Consegui o item que eu queria O que eu queria era basicamente uma poção de resistência ao fogo Porque assim como eu tenho a habilidade de encantador Alguém tem a habilidade realmente de fazer poções E eu não quero arrumar guerra com as pessoas. E assim, eu não fiz a poção Eu, eu tô nas regras, tá ligado? Então vamos pegar mais poção e vamos atrás da próxima parte do plano Agora a próxima parte do nosso grande plano é ir lá na forma de ferro Mas antes, olá Tuguin LG, eu preciso da sua ajuda, mano uh, Pera aí, você tem um barco? Barco? Eu posso conseguir? Mas pra quê? Não, pera. Vem, vem, vem cá. Deve, deve ter um barco por aqui. Barcos, barcos, barcos. Oxe, barco? Tá maluco? Ah, não, tem que ter um barco. Pera, eu, eu vou ficar aí. Eu vou pegar um barco. Né? Daí eu te ajudo. Ô, Tuguinho, é que você tem que entender que com grandes poderes vem grandes barcos, entendeu? Grandes barcos, cola aí, cola aí. É, tá bom. Sobe na caranga. Então, Tuguin. Ó, primeiro, nós vamos lá na minha farm buscar o um serro, mas me conta o que tá acontecendo aí. Mano, eu preciso de, de ajuda, velho. Eu consegui brigar com todo mundo daqui do servidor, do Irmandade. Por quê? Eu não sei, simplesmente aconteceu. Eu, eu tinha conseguido amizade com o Phantom e aí eu fui lá e explodi o portal do Phantom. Pessoas estão me roubando. A minha dimensão e eu não sei quem é. O que, que, que eu faço, mano? É literalmente todo mundo. Você é o meu único amigo aqui do servidor. Eu tenho uma ideia. E o seu plano é as pessoas roubando o não é? É as pessoas tão, tá todo mundo roubando lá. Já roubaram todos os loot em tudo. Eu sei como ninguém mais consegui ir para o Como assim? pegar uma aqui, né? Ó, é meio arriscado. Não sei se é uma coisa que vale a pena para você, não. Você, você, você tem que decidir por conta própria. Eu não estou entendendo. o Que história é essa? Digamos que eu consigo sumir com todos os portais do dende que podem existir no mapa. É... É sério? É meio trabalhoso, né? Daí vai ter que ter um único portal escondido que você saiba as coordenadas pra ir nele. Mas oh, é uma coisa realmente muito trabalhosa. Tem como isso? Isso é possível mesmo? Eu não sabia, velho. É bem chato, mas tem como assim. É de boinha. Eu mal sabia que tinha outros portais. Eu nem sei quantos que tem, não é infinito. Não, não, é 128. Ó, oh, por sinal. Aqui, ó, peraí, me, me segura dessas coisas aqui, ó. E, tá bom. Joga lá, joga lá, joga, essas tralhas aí. Ó, oh, então, é. Vamos pensar que. Primeira coisa que você pode precisar numa situação como essa é de nederita, correto? Sim, acho que sim. Ó, oh, se tem muita pessoa querendo te atacar, você tem que estar tá protegido, né? Sim, eu acho Faz que sim. Faz assim tem. então, pega um pack de corrente. Corrente que? Eu não estou entendendo. Pega aqui, ó, duas poções de resistência ao fogo. Tá, obrigado. Você tem picareta, né? Eu tenho. Tá. Meio quebrada, mas eu tenho. Hum, tá. Bota uma armadura aí e tira, sei lá, entra aí. Na real, eu tinha um capacete de ouro por aqui. Eu acabei de jogar algum baú. Ah, eu faço outro, não tem problema se eu perdi. Tá, tô, tô aqui, vem cá, ó. Pega esse item aqui, olha, que eu vou te dropar. E vamos lá pro Nether. Tá, tá bom, vamos lá. Meio confuso, né? Na real, deixa eu te explicar. Eu vou te ensinar um jeito de conseguir Netherite. Sério, mas eu acho que eu nem posso entrar no, no Nether depois do que eu fiz. Se você tá em guerra com ele e ele tá te roubando, você tem que estar equipado. Tá, então vamos Ó, eu quero pegar, pelo menos um bloco de netherite para colocar lá no bico da hermandade. Você já vai fazer isso? É sério? Ah, por que não, né, mano? Ó, e, e você faz assim, eu tenho um poção de essência fogo e tem o corrente, você também, né? Você tá legal do que a gente vai fazer, né? Não, eu não faço ideia, <risos> mano. Eu tô muito confuso isso. Não, relaxa, é mais fácil do que parece. Enfim, vamos vamos Nether. Beleza, Tuguin, estamos aqui no Nether, mas antes de qualquer coisa, eu queria tirar uma dúvida com você, mano. Por que você fez uma aliança com o Knight? Eu não fiz uma aliança com o Knight, tá maluco? Fez sim! Tem uma bandeira do Knight e uma bandeira verde do Tuguin. Isso aqui não é meu. É... Não é do Phantom, não é verde que nem os olhos do Phantom, não é isso? Por que você acha que o Phantom faria parceria com ele? Eu não faço ideia, mano. Eu sei que não é meu, não tem, não é minha cara isso. Eu sou inimigo do Nether. Tá, então você é inimigo do Knight também, então. Ah, é, eu espero que não, mas acho que sim. Meu Deus, que situação. Bom, deixa eu colocar o meu passaporte aqui. Vamos lá fora e vamos já achar um local pra gente pegar nossas netheritas aqui. Você vai curtir demais essa ideia que eu tive, mano. Pode ficar tranquilo que você vai ver como que é realmente que se pega netherita. Ah, bora lá. Tá bom, Tugin. Agora que estamos num lago normal de lava, eu vou te ensinar a fazer o método. Ó, oh, a minha ideia é o seguinte, como que você acha que se minera a nederita? Cara, normalmente eu vou cavando assim para baixo. Eu acho que é o melhor jeito. Eu vou até a camada tá. mais baixo assim e vou cavando linha Você sabe, sabe qual que é a melhor camada? Não, não é a, a 11? Não, a melhor camada para deixar nederita é na camada 14, minerando numa borda de chunk. Para ver a borda de chunk, você aperta F3G e, e vai mostrar essas bordinhas. Você ficando né? tipo assim, ó, entre um bloco e outro, você tá na borda da chunk. É, é exatamente isso que eu fazia. Eu cavava normalmente na borda da chunk era o melhor jeito para mim. Ó, isso não é o melhor método. Quer dizer, é um método bom. Só que ele só funciona legal se você minerar no bioma azul, porque ele não nasce mobs e tem menos aquelas cavernas de lava, sabia? Não. Essa tá, ca, calma, boa. é uma informação que dá para melhorar. Outro método bom é você minerar usando camas, correto? Porque elas explodem no Nether. Eu já fiz isso. É, é exatamente. Eu já. É bom isso fazer tá, isso também. Tá, tá. Agora esse dissesse que dá para você minerar pulando na lava. Não, não vou fazer isso. Você tem a poção te de uma poção. É que, o, o problema é que é que vamos fazer o seguinte. Peraí, vamos fazer o um teste na prática. Ah, eu, eu tô com medo, mano. Não, tá, tá tranquilo. Vai é o seguinte, toma a sua poção e pula na lava e tenta minerar alguma coisa. Eu vou fazer também é. pra, pra, pra mostrar, né? Tá, não dá pra enxergar nada, gente. Você tá doido. Tá, calma, aqui. calma, calma. Assim, para pra pensar comigo. A, a lava é literalmente uma caverna aberta. O único problema é que você não enxerga nela, né? Sim. Tá. E se eu pudesse fazer você enxergar nela altitude. Cara, se tiver um jeito ia ser perfeito. Faz o seguinte então, ó. Pega a corrente, que você tava estranhando até agora porque eu fiz corrente, né? É sim. Fica na fica na altura da lava, colega. Fica na altura da lava. Pega a corrente e coloca ela virada pro bloco, para ela ficar assim, ó. torta. Faz uma vai. Agora é o seguinte, eu tô em cima da corrente, correto? Já você vai fazer que tá exatamente só aqui por baixo. Então você vai embaixo da corrente e vai pro lado, aqui, ó. Ó. Sobe. sobe na corrente, ó, sobe na corrente. E ó, Tuguinho, sobe aqui, sobe tudo. Olha aqui, pra é. ó, dá uma decidinha e volta bem rápido. Você vai perceber que vai ter um milissegundinho que você vai conseguir enxergar, não é? Eu tô vendo, eu, eu tô conseguindo ver. Você pode ficar no F1 e olhando assim ou no nosso caso, que tem aquele mod da câmera. Tenta travar a sua câmera num, nesse ângulo. Calma. Ó, eu consegui primeira! Eu consegui primeira! Calma, eu ainda não, eu ainda tá, não. Eu vou, vou, vou esperar você, conseguiu? Calma, é difícil. Consegui, consegui. Conseguiu? Ó, Tuguinho, você tá vendo que eu já tô indo pro lado aqui, né? Como a nossa câmera tá mostrando, tá mostrando pra mim normal aqui a lava, e dá pra ver sem a câmera, né? Eu vou até aquela nederita que eu tô vendo ali. E eu vou minerar, porque o único problema do, do nether aqui é que a gente não consegue ver. E se a gente conseguir ver, a gente consegue pegar as nederitas, né? Cara, eu acho que, que tem loucura. uma lá, que tem aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro. Tem uma pra lá também. Tá, tá entendendo as ah, vantagens aqui, né? Ó, e e outra coisa que dava pra fazer, que eu não fiz, é trazer uma porta. da a gente colocar uma porta nesse local, a gente vai conseguir enxergar melhor ainda. Meu nobre, estamos na lua. Ó, ó, ó, oh, ó, altar, ó, ó, ó, ó, ó, Nederita, peguei. para deixa eu subir em cima do bloco e Nederita. Boa, boa, boa, boa, boa. O problema é só um pouquinho se saber se tem mais nederita embaixo, né? Pega aquela ali, ó ah, pega aquela ali, Tugin. Eu vou pegar daquele lado ali, então você pega essa. Tá, mas você tá, tá, você tá, tá. entendendo a, a, a lógica desse método, né? É bizarro, mas tá funcionando. Então, a, o legal dele é que se você tiver sorte para num local bom, você vai conseguir muito mais nederita do que você conseguir melhorar normalmente. A sua primeira vez pegando nederita? É, é minha primeira vez pegando nederita. Ó, oh, Tugin, é. eu achei outra nederita, só que o problema dessa outra que eu achei aqui, olha, é que eu, eu não tô mais com aquela visão bonita. Então o que eu posso fazer é também colocar o botão de Corrente aqui, né? Que eu enxergo normal, ó. E consigo até que. Nossa, tem um motor de advista aqui. É sério? Sim. Quatro. Boa. Tá, Tugin, oh, tem que sair daqui, né? V vamos voltar para a superfície, antes que acabe a poção. Tá, vamos logo, pelo amor de Deus. Ó, só eu aqui tenho, ó você, né? Tenho sete nederitas. o equivalente a uma barra, né? Já, não, duas, quase duas barras, né? Yeah, eu consegui um destrito só, velho. Mano, você já, já tá já tô começando bem, ó. Então, se você não com o seu meu, já temos duas barras. Ó, nós fizemos aquela parte do lado. Vamos fazer essa daqui agora. Vamos ali para perto ali, ó. Tem bloco aqui embaixo, será? Vamos ver. É bloco? não então como quando começar a tiver bloco a gente faz, ó. Aqui, ó, pronto, aqui tem um bloco, ó, vou fazer que é normal, agora. Opa, eu tô vendo uma nederite. Ali, ó. ó não sei se você tá vendo ali, Tuguinho, mas pra lá tem uma nederite, ó. Pra onde eu tô indo? Tô tentando enxergar qualquer coisa. Mano, é que aí eu já, já tô própria nesse método, entendeu? Pô, você tá profissional. Você treinou isso aqui, é. velho. Não, não. Aqui, ó. O único rolê é que você tem que tomar cuidado com a poção, né? Que uma hora ela acaba, né, Tuguinho? Se a poção acabar, você não entendeu o problema, né? Agora, aqui, é ó. No meu caso, como eu tenho esse malzinho esse, esse da câmera, eu venho aqui até a nederita e depois eu só coloco corrente atrás ali, ó. Você tá, tá vendo ali, ó? Eu tô vendo, ó, Eu consegui bugar aqui, eu tô vendo. Eu tô achando que tem uma ali do lado também, mas eu tô na dúvida. Ó, agora saiu da câmera, Aqui, olha, netherite, corrente, corrente, tá lá. Caraca, ah, o maluco é Meu profissional, velho. Minha netherite caiu na lava, pensei, eita, pegou fogo. Mas lembrei que netherite não pega fogo. É verdade. Oh, ali na frente. Tu era? ganha a poção, minha poção tá acabando. Oh, tomei outra aqui, tomei outro aqui. Oh, achei mais uma aqui, Tuguin. Você falou que achou outra? É isso? Eu não sei, eu tô tentando ver se é ou não. Ó, eu, oh, eu tô vendo seu nome. Eu, eu tinha suspeitado que tinha alguma coisa aí, só não sei se era quartzo ou netherite. Calma, tô tentando chegar. Eu tô em cima já? Nem sei. Não, não é? É o quê? Isso daqui é. é qual é o nome disso? É quartzo. Deixa eu ver, calma, tô chegando aqui. Ah, é quartzo. Que azar. Peraí, tive uma ideia, calma aí. Dá pra fazer assim? Dá aqui, ó. Tuguinho, tu tem uma visão privilegiada aqui. Tem nada. V vamos subir, Tuguinho. Só porque eu consegui, vamos subir. Eu não, mas subir se, você, a, a, se você achar, tu pega, ué. Se tu achar alguma coisa, pega. Por causa aqui, ó, no caso é que eu não vi aqui. Tá. <risos> Ó, oh, eu achei outro rio de lava aqui pra testar. Só que o Tuguinho ele gostou de minerar debaixo da terra. Então ele já tá tentando lá embaixo. Mano, Tuguinho, é minha oh. última poção. Então vamos fazer junto aqui no negócio, hein. Pior que tá, tá funcionando, velho. Por incrível que pareça, eu tô conseguindo fazer assim. Mano, pior que eu não tô achando nada agora. Eu achei aqui, velho. Queimou. Ah, a verdade não queimou. Ah, pera aí, tô vendo sim. Tô vendo, tô vendo duas. É perto de onde você tá. Calma, calma. Eu, eu tô vendo aqui, ó. Ó, oh, se foram as minhas, Tuguinho. Se foram as minhas aqui, ó. Vou ficar é louco. Sua. Foi mal, foi mal. Tô voltando, tô voltando. <risos> tô é brincando, nós tá em paz, nós tá em paz. T -t Tenta achar mais, Vou procurar 16 aqui já. Como você tá mais que eu? Ué, mano, é fácil tô, tô, tá assim, mano. Então, minerar, então, debaixo da terra é melhor. Então, vamos fazer assim, então, né? É o jeito mais fácil que tem pra fazer. Você que me ensinou. Mas eu tava fazendo de cima da lava. Não sabia que debaixo era melhor, não. Debaixo é melhor, pô. Você já vê aqui oh, ó, rapidinho. Mano, Tuguin, minha, eu tô na minha última poção e ela tá quase acabando. Tem um minuto e 7, mano. Vamos voltar pra casa. Vamos, meu falta 13 segundos. Mano, quantas nederitas você conseguiu? Veja você mesmo. Ó, ó, aqui, ó. 16. <risos> 16. Mano, você divide isso que por 4, Tuguin, a gente conseguiu 7 barras. É quase um bloco de netherita. Eu, eu usei quatro poções. Você usou quatro também, foi isso? Isso mesmo. Tuguin, acho que já, já tem um novo método favorito pra conseguir naderita, né? É sim, eu, eu adorei, mano. De verdade, foi genial isso. Não, mano, então, ó. Pode ficar com as suas aí. Quando eu vier minerar de novo, você vem comigo então, fechou? Valeu, velho, Valeu. Agora, Tugin, Tuguin, tuguin tá pode fazer seus itens, mas promete que tem que guardar um pouquinho pra oferenda do bico na Irmandade. Fechou? Porque irmandade a tudo Eu, eu prometo, eu vou, eu vou guardar Fechou, fechou